Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar dois penteados em um que andam a me ajudar muito durante a semana. deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os teus amigos. Bye!